Como começou pra você a ideia de, óbvio Você tinha uma, a, você estava na, na comunidade né? Você estava na, na favela e na quebrada é, E pensou Como que eu vou atuar dentro Desse lugar, ou foi algo que foi Acontecendo ao longo, depois já de escrever Você contou como você começou né Que você já escrevia, nem sabia muito bem Sim. Como. Então, mano, foi assim Eu comecei a escrever as poesias E tal, aquele, aquele lance, né Gostava de uma mina, achava que tinha que escrever umas poesias Pra mina, não tinha coragem de entregar juntando as poesias e aí depois eu fui assistindo seriados, lendo os livros que eu gostava, quadrinhos e aí eu perdi esse esse amor que eu tinha pela mina, né Essa não, uma, uma paixão adolescente, Sim. né e aí depois eu falei, ah, eu vou juntar esse livro aqui com as coisas que eu gosto, com seriado, vou pôr referências e aí eu fiz um livro de de poesia, chamado Fortaleza da Delusão que tem várias referências de seriado, de filmes tal, e de livros que eu li na época e resolvi lançar esse livro de poesia e aí depois eu falei, eu vou escrever um romance agora ah, o contato com a comunidade, como eu morava já dentro do comercial, dentro do Capão Redondo, o contato ele é quase automático, porque qualquer um que está na quebrada, que assume qualquer posição perante a mídia ou qualquer posição de comunicação, ele já é levado para ser político, né? o cara quer é a voz. Uhum. E eu não, nunca... Tive pretensão nenhuma de ser voz de nada e tal, só queria escrever meu livro. Literatura é uma coisa ainda muito difícil, que as pessoas não leem na quebrada e fora dela também não. Depois eu descobri que não ia fora, eu achava que era só dentro. Quando eu conheci a classe média e a elite, falei, tô ferrado, pra que que eu vou escrever então? Né? Se é a quebrada... Aí eu tive que fazer um movimento da quebrada de leitura. Uhum. Comecei a criar a ideia da literatura marginal, que é a que enche as margens. Nós somos as pessoas que enchem as margens, né mas não estamos nas principais, mas enchemos as principais. Então essa da margem, da literatura marginal. E também porque tinha marginal que escrevia comigo. Eu também era marginalizado, porque vivia desempregado, com subemprego também, com várias tretas. Dentro disso, eu monto a, a ideia do livro. E aí eu tenho que arrumar um lugar para vender o livro. Porque não tem distribuição, não tem nada. E eu monto um, uma lojinha na garagem da minha mãe. Aí eu ponho o nome de sul, Somos todos pela Zona Sul de São Paulo. Aí dentro da lojinha, eu falo, meu, se eu conseguir vender as coisas que tem na loja durante o ano, eu vou fazer uma ação de Páscoa uma distribuição de ovos de Páscoa. Isso galgado aonde? Galgado o um movimento hip-hop. Eu já via os caras dentro da quebrada, uhum. né? Aí não é o Racionais, é o Mano Brau que distribuía, junto com os amigos dele ali, uns ovos, umas coisas sociais, fazia um bolo, tá ligado? Um bolo dentro da fundão ali, os caras comiam um bolo na sabinha. e aí eu achava bonito isso aí falei, meu, quando eu quando eu ganhar algum dinheiro com essa marca no, primeira, no primeiro ano eu vou fazer uma distribuição social, vou distribuir os ovos. Aí eu pedi uma casa emprestada, comprei alguns ovos de Páscoa e fiz a distribuição no final do ano. Não, a marca não vendia, mas eu trabalhava fora. Enfim, consegui distribuir alguns ovos. No outro ano, no começo do ano, os moleques já estavam, e aí? Olha os <risos> ovos, hein? Olha o cara dos ovos aí. Tá ligado? E eu falei, mano, e agora? Vai ficar responsável a cobrança, né? <risos> no próximo um ano, né? Puta, que que Virou base, fazer? né? É. Virou base. E aí eu falei, e agora, né? Aí eu tentava vender as roupas. As pessoas entravam na loja e falaram, mano, você não teria uma roupa que não é escrito capão, que não é escrito nome de, de quebrada violenta? Eu falei, não, porque o nome da marca é Sul Capão SP. Mas e esse menino chorando esse anjo? Eu falei, não, é o símbolo da quebrada. É o um menino que, né, que a gente perdeu, os amigos, as crianças tal, pelo crime ou pela polícia. Aí o cara falou, mano, de boa, mano. Eu vou na casa do meu sogro com a camisa escrito Sul Capão, mano. Lá ele já não me vê da hora, tá ligado? Aí entrava outro e falou, mano, eu queria uma roupa, mas eu vou pro shopping, como que eu vou com um negócio aqui do Capão Redondo, né? né? Bom dia Capão, bom dia Vietnã, que era uma frase do meu livro. E aí eu falei, não, pelo contrário, é que você tem que ir, mano. Você tem que ir pra você mostrar de onde você é, pra se afirmar e tal. Vira e mexe eu vendi uma camiseta. Esse cara voltava depois pra loja e falava, mano, meu primo quer uma camiseta. Eu falei, mas mano, você tava meio assim de usar. Ah, é, mas aí eu fui pro shopping com ele, vários seguranças me parou e falou, nossa, louca! Oh, eu sou do Amalha ali, eu sou do jangadeiro, como é que eu compro? Uhum. E aí deu uma identificação, aí deu um sentido de pertencimento para esse cara, ele falou, mano, eu pertenço a um barato. E aí ele voltou na loja para comprar pro patrão dele, pro amigo, pro primo. Uhum. E aí a marca começou. Aí, como a marca começou a vender depois de três anos em diante, eu ainda fazia a festa da Páscoa todo ano, mas bem simples. Com três anos a marca começou a vender mais. Aí eu falei, mano, agora eu tô entrando na mente. Um por um dos clientes que entrava. Eu sozinho na loja, cinco camisetas, seis bonés. E eu, meu, vem cá. É uma marca de quebrada. Não, eu queria Tony então Eu falei, meu, Tony não significa nada. Nós não tem praia aqui. Você vai surfar com Tony Coulton aonde, mano? Acorda pro mundo. O bagulho é córrego, mano. Entendeu? Tem que ter uma identidade. Ó, tem um pipa desenhado na camiseta. Aí eu fui entrando na, na mente dos caras. Um a um. pai vendia meus livros lá também. E aí faz, fiz as ações da Páscoa aumentar. Até o momento que os moradores não quisem mais emprestar a casa. Falou, nós não, nós não vamos emprestar a casa pra você, não. Aí eu peguei e falei, puta, tá bom assim? Então, tá, bom, tá bom, tá bom, Tati. Aí eu peguei e falei, mano, e agora? Eu vou ter que comprar uma casa, né, velho? Aí eu cheguei na casa do Zezinho, que é uma ONG que tem lá na quebrada. Falei com a Dag, falei, Dag, é, meu, eu não tenho mais a casa pra te servir os ovos. Tá? Ela falou, meu, quantas crianças tem no seu carro aí? Eu falei, ah, hoje eu tô com quatro, mano. Duas estão ali já comendo, que a gente pediu uma comida pra vocês poderem dar aqui pra elas. Ela falou, meu, você já pôs oito crianças na minha ONG, você não entendeu que você é uma ONG? Eu falei, você é louco, eu sou ONG, eu sou do rap, eu, tô, eu sou da literatura marginal, você acha que eu sou ONG? Não, você é ONG, ó você não falou que sua mulher dá aula dentro da sua casa? Eu falei, não, ela dá uma aula de reforço para as crianças. Não, mas quantas crianças tem? Eu falei, seis. Ela falou, então você tem seis lá, tá com quatro no carro, são dez, eu tenho um projeto aqui que é ONG que não tem dez crianças. Cara. Eu falei, não, mas. Ela falou, o marrom, que você colocou aqui na ONG há dois anos atrás, o marrom, como ele começou a andar com você, que era um menininho? Sim. Eu falei, ah, ele. Eu dava atenção pra ele na rua, ele parou, parava pra trocar, ideia comigo, daqui a pouco ele virou meu amigo e queria só andar comigo. Ela falou, então, isso que é uma ONG, velho, não é estatuto, não é registro. E aí eu voltei pra casa com isso na cabeça. Falei, mano, será que eu sou uma ONG? <risos> Nossa, até então eu fiz várias entrevistas falando, não, ONG não ajuda ninguém e tal. E eu falei, não é possível que eu sou uma ONG, né mano E aí eu tava com o terceiro livro para lançar O Manual Prático do Ódio Que é um livro mais violento do que o Capão Pecado e tal E aí um dia eu tô na quebrada, mano E aquele dia Foi muito pesado assim Porque uma mãe passou e ela falou assim Aí, parabéns, hein Eu falei, ah, você viu o livro? Alguma entrevista, né, eu na televisão tô... Não, é o meu filho aí Meu filho mudou, começou a andar com você Ele tá da hora, trocando as ideias então já é uma diferença. Então parabéns. Aí você mudar a cabeça de um bosta desse aí. Ela falou bem assim, aí, eu falei, nossa, a própria mãe falou que o filho é um bosta, mas eu tô mudando a cabeça do um moleque. E aí esse menino começou a andar comigo mais um outro, chamado Gordo. Né? E aí eu levei os dois pra casa do Zezinho. Na outra semana eu falei, ó, oh, Daga, arruma uma vaga aí pros dois. Ela falou, não tenho. Porque eu tenho duas mil crianças aqui, eu não tenho como arrumar uma vaga. Escolhe um. E aí eu falei, mano, o Aquim tem 11 irmãos. Mas ele é mais, o pai dele é nordestino, ele é mais acertado. Assim, o pai dele é mais disciplina com ele. O outro, o gordo, já é vida louca. O pai não vigia nada. Eu vou pôr o gordo. Aí eu coloquei o gordo na ONG. Né, o apelido dele era gordo. coloquei ele. E o Aquinho eu não pude colocar. Mano, uma semana depois a polícia matou aqui velho. Porque ele foi roubar a fio. Assim, o moleque tinha 12 anos, tá ligado? Nossa. E aí você pensa como eu fiquei. Eu falei, isso é louco. Matei o moleque. Podia ter posto ele na casa do Zezinho. Podia ter salvado a vida dele. E aí fiquei vivendo com isso, né, mano? Nossa, perdi um moleque, perdi um moleque. O pai dele foi lá e queria enterrar ele com a camisa da Onda Sul, tá ligado? Nossa, foi, foi, foi assim. E aí eu falei, mano, eu não vou mais perder ninguém porque eu não tenho vaga. Ninguém. E aí falei com a Daga, ela falou, ó, eu vou trazer... Eu nunca contei isso aí em público, hein? eu vou contar pra vocês, porque é da hora, uma hora as pessoas têm que saber. Eu vou trazer aqui um cara que ele é filho do abriginismo. E ele vai vir na, na ONG aqui, leva ele em algum projeto para ele ajudar. Eu tô com a rinite da tá? poxa, que é algum perfume caro que vocês estão usando. Caro, mano. Só que não, é, mano. Nossa, me, me deu rinite. Né? <risos> é algum perfume ah. caro. É o Dr. Carlin, tá com O Dr. Carlos tá. Dr. Acho tá que é bom. o Mário, cara. Tomou banho com um sabonete aí cara, chinês. Eu tô, cara, Eu tô desde as 7 da manhã, que aí é. deve ser um sabonete ah. Dove. Não, é. Deve ser, é. o bagulho tá louco. Aí. Não, já tô avisando, porque na quebrada Os caras você coçando o nariz e fala, Nossa, abstinência Então, respeita a quebrada Respeita Aí, bom Onde eu tava? Eu vou... No filho do Abílio Aí o filho do Abílio vai é mas... Até então, eu não sei nem quem é Abílio Eu não sabia quem é Abílio O Abílio, não sei o que Pra mim, o Abílio é o nome do velho, tá ligado? E aí, o cara colou Aí ele falou, mano, vamos num projeto Eu levei num projeto dos amigos meus, do Negredo Tá ligado? Que a gente fez um projeto junto Eu, eles e outro mano Fizemos um projeto chamado Periferia Ativa Eu levei lá, ele olhou Olhou as crianças da biblioteca e falou, mano O que, que vocês precisam? Aí os moleques falaram, oh, nós precisamos de um computador, mano Aí ele falou, ó, oh, toma aqui, fez um cheque Deu um computador pros moleques, foi da hora que ele fez Aí eu peguei e falei, caramba Que louco, né, mano, já conseguiu uma força pra quebrada Deu um computador pros moleques, né Os moleques do Negredo, é mó militância mesmo Aí ele falou assim, agora é o seguinte, mano, você me falou que tinha um projeto que você queria e tal, eu falei, não, eu, a Dak falou que eu sou um ONG, mas não tenho nada não, mano, eu, é isso aqui, eu ajuda aqui, ajuda ali, vou na casa do Zezinho, ele falou, não, não, mas você não tinha vontade de ter um negócio seu? Eu falei, não, não tenho não, disso aí não, eu tenho vontade de ajudar as pessoas, mas não tem negócio meu de ONG não, aí ele, tá bom, aí ele, vamos lá pessoal quebrada, onde que você nasceu? Eu falei, no Jardim Comercial ali. Aí colei com ele e, e a Dag junto E aí começou a chover muito Aí nós paramos nove uma assim E ele encostou assim e falou Mano, foi 2009 isso aí Aí chovendo, chovendo Ele falou, meu, me explica essa quebrada Que Eu falei, "Isso ah, aqui é o Jardim Comercial, aqui é essa casa e tal Onde nós estamos aqui é a casa do amigo meu que foi assassinado Ele era homossexual, tá ligado? Os caras, é um crime de ódio que fizeram contra ele E a casa tá parada aí Onde nós estamos aqui é, só estamos aqui porque tá parado Senão os moradores tinham mutuado para não ficar na, na porta Aí ele falou assim, vê o preço dessa casa aí Vamos comprar essa casa Aí eu falei, não, mano, vai comprar, a... vai comprar a casa Vamos começar um trabalho aqui Quero te dar essa casa aqui, me liga na segunda Aí eu passei sábado e domingo falando Daga, eu não vou ligar pra ninguém Não, não quero saber de nada né, de casa O cara é mó boy, vem aqui, quer dar uma casa Tá tirando Aí eu falei, meu, o cara quer que você faça o seu Eu contei que você é um cara da hora e tal ele, ele quer que você faça o seu Deixa o cara ajudar, pô Aí eu liguei pro cara na segunda Meio engolindo orgulho assim, tá ligado? E esqueci o nome dele, mano Tem que puxar aí eu Ele corre de fórmula 1. João, né? João Paulo o... João Paulo Diniz, João, Pe... Paulo Diniz é. É, João Paulo Diniz é, é. João Pedro, né? Então, Pedro, Pedro Paulo. Paulo Pedro Paulo é, Pedro, Pedro Paulo, Paulo. Pedro, Pedro Paulo, Paulo Diniz Ele... Aí esse Pedro Paulo falou assim Não, eu vou mandar o cheque pela DAG Mano, chegou o cheque Eu dei pro dono da casa Que o novo dono Que já queria mudar de lá E não queria ficar Porque a casa tinha aquela vibe De que uhum. morreu um cara Sim. E aí eu peguei a casa mais bonita da favela Menor mais simples, mas a mais bonita, porque o uhum. parceiro que tinha lá antes, ele deixava tudo lindo, né, mano? E ele foi assa assa assassinado lá dentro. Então eu falei, não, vou ressignificar essa casa, vou fazer uma casa bonita, mais bonita ainda. Aí pintamos tudo e tal. E aí, mano, já quebrei a cara na primeira semana, porque eu abri as portas, falei, vou pôr meus livros, eu trouxe Dostoiévski, Tchekov e tudo, coloquei meus livros assim, eu não tinha instante, mas eu arrumei as cadeiras, pus os livros em cima das cadeiras, fiquei lá, mano, patrãozão, falei, vai entrar e tal, eu já pintei tudo. Entrava um adulto, o que que é isso aí? Eu falei, ah, que é um projeto de leitura, tal, que eu tô fazendo, né? Ah, falou. Aí entrava outro, o que, que é isso aí? Eu falei, é um projeto... Ah, mas é da prefeitura? Eu falei, não, eu que tô montando. Ah, então tá bom. Aí entrou uma criança. aí, tio, o que que é aqui? Eu falei, é um projeto, tal. Mas o que que é um projeto? Eu falei, não, é um lugar de leitura, tal. Eu posso sentar? Eu falei, senta aí. Não tinha cadeira, não tinha nada. Só tinha uma cadeira com os livros, mano. Aí ele quis ver esse aí. Eu falei: Ah, então, tem Dostoiévski, tem Tchekov, tem <risos> Hevan Hesse. É, dá um desse aí. O moleque ficou lá folheando. Aí entrou outro moleque, entrou uma menina, entrou outro cara. Mano, daqui a pouco tinha umas 10 crianças lá dentro, velho. Aí eu olhei pra todo mundo e falei: O que, que eu vou fazer, mano? Com criança, com uns livros desse aqui, o que, que, que eu vou fazer com essas crianças? Aí quando deu 4 horas da tarde, eu falei: Já sei, mano, eu vou na livraria e vou comprar livro infantil. Fui lá, pá, comprei o um livro infantil trouxe no outro dia. Aí as crianças já tinham que ler, cada um pegou um livro, foi pra um canto, pra um canto da escada tal. Tá? Aí quando chegou assim, umas 5 da tarde desse dia, mano, veio um cara bateu na porta e falou, faça faz favor, a minha filha tá aí dentro, Camila, Camila, e o cara gritando, eu falei, calma, mano, Vou chamar ela. Ô, Camila, seu pai, eu achei seu pai, é, meu, o que que tá fazendo aí dentro, negócio de podofilia, não sei o quê. Eu falei, podofilia, o que, que é isso? Não, negócio de. Só que minha filha é trancada aí dentro. Eu falei, não, irmão, você não entendeu, não sei o que é um projeto, tá? Um projeto do quê, mano? O que, que é o projeto? Eu falei, não, é um. É uma ONG, mano, tá ligado? <risos> é uma ONG, aí ONG. saiu a primeira vez, Ah, então, é igual o CCA ali do comercial. Eu falei, é, é igual o CCA, é uma ONG e tal. Ah, então suave. Deixa eu ver ela aí. Aí olhou a menina, tava lá lendo, ele, ô, desculpa aí, mano. Foi mal, eu quase te matei aí, você é louco. Minha <risos> filha, irmão, amo minha filha. Eu falei, não, eu também amo ela. Todo mundo aqui é, é, se ama, irmão. Aí no outro dia esse cara foi lá e levou um bolo de chocolate, velho. Falou, oh, mano, trouxe um bolo aí pra vocês comerem entre vocês, que não tinha nada na ONG, uhum. não. Aí eu falei, mano, eu vou ficar dando aula aqui, aí parei minha carreira de escritor, fiquei dando aula lá, peguei gosto, abaixava pra conversar com a criança, entendi o que a criança precisava. Ó oh, tio, nós tem que ter uma brincadeira. Eu já li dois livros, minhas vistas tá doendo. Ah. Aí eu falava, tudo, eu vou trazer um joguinho, mano. Aí eu trazia um joguinho de baralho daqueles infantil, né? De, de trocar carta, aí eles já jogavam. Aí eu falei, meu, eu preciso aprender a lidar com as crianças, porque eu achei, ó, que eu sabia, né? Não, vou ensinar a ler e tal, nada, não. Não tem como lidar com a criança, né? Eu não sabia, não tinha conhecimento pra lidar. Aí eu falei, meu, e agora, mano? Sexta-feira, semana toda, lendo, e só o joguinho. Eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer, mano? Aí quando chegou na, na segunda-feira, na outra segunda, as crianças estavam todas lá na porta. Eu cheguei 9 horas da manhã, tava todo mundo na porta. Aí fiquei com elas lá, lendo, até meio-dia. Quando eu meio eu falei, ó, vocês podem ir pra casa, tá ligado? Pode ir pra casa, a gente retoma uma. Aí eu fui almoçar, bonitão voltei, quando eu voltei, antes da uma da tarde os crianças estavam tudo na porta ainda aí eu falei, vocês não foram para casa? Vamos! já comeram? Comemos aí depois a criança falou pra mim, tio ninguém comeu não, fui para casa, minha mãe tá cuidando do meu, do meu irmão a outra tá cuidando do filho dela ele comeu duas bolachas secas Aí eu falei, mano, por isso que ONG tem cozinha, os bagulho de comer, eu tenho que ter os bagulho de comer. E até então, assistencialismo é uma palavra pra mim que maldita. Bagulho de assistencialismo, ajudar os outros. Ei, eu vou dar comida pros outros, tem que dar a vara pra pescar. Bonito o discurso, é, né? É. Que eu aprendi, aprendi do meu patrão, não, você tem que dar a vara pra pescar. Eu falei, nossa, eu tenho que dar alguma coisa pra eles comer, entendeu? Aí começa, processo por processo. No outro dia eu vou lá, compro pão, aí eu tenho que pôr alguma coisa dentro do pão, tem que dar um suco, uhum. sabe? Mas tem que ter caneca pra todo mundo. E aí eu fui entendendo, mano, que era um negócio que eu tinha que dar estrutura pra eles. A prefeitura foi lá, me multou no primeiro ano, não tem dois banheiros. Falei, tá mas zoando. é uma casa de favela, só tem um banheiro, então é multa. Eu falei, nossa, não tem nem estatuto, vou levar multa. No... Leva no seu CPF, já <risos> levei uma multa no meu CPF. Eu falei, nossa, mano. Entendeu? Aí, blitz de polícia, que que é isso aí? Não, é um projeto associado, ah, bagulho tem a ver com droga, é traficante que tá bancando. Eu falei, nossa, nada a ver traficante, né? E tudo isso... Aí eu falei, eu tenho que ter um papel. tem que correr atrás de um documento. Vamos pedir documento. Aí a escola queria saber onde a criança estava. O posto para atender a criança. Eu tinha que ter um documento. Tinha que levar a criança no posto. Cadê o cadastro do, do, da, da ONG? Não tem cadastro. O que, que é o cadastro? Vou lá fazer o cadastro. Isso tem 12 anos que está assim. Nossa. É, e aí virou minha paixão preferida. Porque quando o morador te para pra te elogiar por uma mudança no filho dela, não tem nem comparação com te parar de ter visto no João Soares, mano. Uhum. Entendeu? Eu me elogiava, ó, oh, você foi no João, foi da hora, você oh, foi no sei Onde, foi você foi no Abujan. Mas quando o pai me parou pra falar, oh, mano, meu filho arrumou trampo, deixa eu te dar um abraço. Você é que louco, você vê que você conseguiu mudar a criança. Né? teve essa pretensão de mudar a criança, né? Uhum. Então o projeto floriu muito. Hoje, dessa casa de um cômodo que as crianças me ajudou a derrubar e reconstruir ela, hoje a gente tem uma casa de três andares, sete salas de aula e 89 crianças todos os dias. Em dois horários diferentes, almoço para todo mundo, uma nutricionista que faz o cardápio, uma pedagoga que nós formamos dentro da comunidade, a minha melhor amiga, eu formei ela é pedagoga, ela era é empregada doméstica, ela estudou, e, e eu falei, faz um estágio ali na ONG e depois vem trabalhar com nós. Uhum. Então, para ela me ensinar até lidar com as crianças também, entendeu? Então uhum. virou tudo isso. Paralelo a isso, eu tava levantando a Onda Sul, montando um movimento de literatura marginal, tudo paralelo.